E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Eu vou dar play aqui e a gente vai falando, certo? O negócio é o seguinte, galera: já foi anunciado aí o PlayStation 5 e o Xbox Series X, certo? Já temos data de lançamento, preço aqui no Brasil, até pré-venda dos dois consoles. E ontem eu tava conversando com o Cross, né? A gente tava no Discord. E ele falou: Olha só, mano, aqui no Brasil tem muita gente que é... ainda tem um PlayStation 2. E o console mais popular aqui no Brasil é o Xbox 360. Até porque dá pra você jogar online, você coloca uma destravinha nele ali, você consegue jogar online e você compra jogo a 5 a 10 a, a reais. E a conversa que a gente estava tendo com o Cross. Era que ele veio de baixo, né? E a primeira vez que ele conseguiu comprar um console na pré-venda, ele falou que foi o Playstation 5. No meu caso, eu também vim de baixo. O primeiro console que eu consegui comprar na pré-venda foi o Playstation 4, mano. E eu vou lutar aí pra comprar o Playstation 5. O Xbox Series X, eu não sei se eu vou comprar não. Eu não escondo de ninguém, que eu prefiro o Playstation é, pelos exclusivos e falando nesse assunto como eu disse muita gente aqui no Brasil ainda tem o Xbox 360 se liga nessa comparação gráfica do Xbox 360 para o um possível gráfico do PlayStation 5 e o Xbox Series X acho que os dois ali vão estar tá a mesma coisa porque todos nós sabemos e o a, a, a Rockstar já anunciou que ela vai trazer o, o GTA 5 para a nossa tristeza, porque eu queria o GTA 6 para o, o PlayStation 5 para a nova geração, né, de consoles. Eu vou falar nova geração ficar mais fácil que já inclui os dois. E se liga na comparação gráfica. Essa aqui do lado é pro, como eu disse, é provavelmente os gráficos do é... Playstation 5, que é da nova geração, né? E aí os gráficos do Xbox 360, que tá talvez ali, comparando ali o do do, do... do Playstation 3. E, cara... É... Diferença enorme. Eu fiz alguns vídeos até, galera, jogando no Playstation 3, jogando no Xbox, e tem muita gente jogando, como eu disse, muita gente aqui no Brasil, infelizmente, não tem condição de comprar... É, consoles da nova geração, ainda mais com a pandemia, a renda de muita gente baixou muito. E cara, o que eu quero aqui no Brasil é que esses juros caiam para que todo mundo tenha acesso aos é, aos aos novos consoles, aos jogos. Você vê, cara, os jogos do PlayStation 5. 300 conto, muito caro, muito caro mesmo E a gente paga muito imposto É complicado, velho Mas, como vocês estão vendo nesse, nesse vídeo A diferença será gritante Inclusive, galera, quando chegar o Playstation 5 E sair o GTA, você que curte GTA, né? Eu vou jogar, testar Pra gente ver aí, né? Ó, oh, olha só, mano, essa comparação que o cara fez. Olha, olha isso, velho. Que coisa linda. Provavelmente vai estar tá assim. Em 4K, acho que vai rodar em 60 frames também, no console. É... Nem, acho que nem no PlayStation 4 Pro roda em 60 frames. E... Vai rodar provavelmente no... No PlayStation, nos consoles da nova geração. Olha só, lado a lado. Que louco, mano. A diferença gráfica. E galera, comenta aí se você já comprou o Playstation 5 ou Xbox, você prefere o Xbox. É questão de gosto, né mano, cada um tem o seu, a gente não pode ficar discutindo, é, nem ridicularizando. Ah, seu caixista, seu sonista, as empresas ganham milhões, mano. E a única coisa que eu quero é jogos mais baratos, jogos de qualidade, jogos que dê gosto de jogar, os últimos que saíram aí. Meu amigo, é, aquele velozes furiosos caro pra caramba, horrível. Parece que o Avengers, eu não joguei, mas eu, alguns... Olha esse, grato. Alguns amigos falaram que o jogo é zoadaço. Até o Ghost of Tsushima aí, esse, e, muitos falaram que tem alguns bugs de renderização e tal. Eu quero um jogo bom, mano. Eu quero um jogo de qualidade, eu quero um jogo que me prenda como The Last of Us. Não importa se vai sair no Xbox, não importa se vai sair no, no, no, na Sony, dane-se para essas marcas aí. Quero jogos baratos, jogos de qualidade, jogos que realmente é, marcam, né? E como eu disse, se saísse mais no um Xbox, eu é, optaria por ele. Não é à toa que na geração do Playstation 3, o primeiro console que eu tive... Foi um Xbox 360. Eu fiquei com ele por muito tempo, mano. Joguei... É, eu lembro que eu joguei Batman. Joguei Assassin's Creed 2. Cara, eu joguei muito jogo no Xbox. 360. Jogava futebol também. Hoje eu não jogo mais. mas Na época eu jogava. E aí eu queria jogar o God of War. Que, que tinha saído pro Playstation 3. E eu fui lá e comprei um, um Playstation 3. No caso, o meu Xbox era destravado. E meu Playstation 3 era travado. E aí eu comecei a jogar no Playstation 3. Jogo The Last of Us, que, que tá, né? jogo melhor. é o jogo da minha... Ah, mano, The Last of Us é o jogo mais incrível que eu já joguei na minha vida. Ah, mas o GTA, GTA tá em outro escalão, velho. GTA tá em outro escalão, não dá pra colocar os dois na mesma partilheira. Ou os, os dois estão na mesma partilheira. Aqui GTA é uma parada que vem lá de trás, né, velho. Mas tá aí, galera, você acha que os gastos vai ser assim, vai ser melhor, Vai ser pior? É, Como eu disse, você tá jogando ele no, no Xbox 360... Mano, eu torço pra você aí poder ter condições aí de comprar um console melhor. Sério mesmo. Torço muito pra você. Porque, como eu falei, a, citando o lance do Cross lá. Que ele falou que só é esse que ele conseguiu comprar. A gente veio de baixo, mano. E eu lembro que eu ia na casa de um amigo meu porque eu não tinha condição. Meus pais não tinham condição de comprar o Super Nintendo. Minha mãe depois deu, me deu um. Mas... Eu, só, eu jogava, eu só via Super Nintendo e 64, Fui na casa de um amigo meu, amigo meu, que ele já trabalhava, ele já tinha condição, ele comprava, mano, ele comprava e tal, e aquela época era bem difícil você achar jogos, Aquela época era bem difícil você ter jogos, era... tinha locadora que se alocava fita, eu sou um pouco mais velho, né, eu tenho 32 anos, pra quem não sabe, então eu vivi essa época, e... o Playstation 1 também, eu fui ter depois do lançamento Muito depois do lançamento Playstation 2, muito depois do lançamento Por falta de, ó, Money Então eu entendo Que tem muita gente que não tem condição Mas eu torço pra você ter, tá certo? E já... Você tá no Xbox 360 Que você pule já pro Xbox Series X, mano É isso aí Você tá no Playstation 2 Que você pule já pro Playstation 5 E assim A gente... Vai, galera, me segue nas redes sociais. Não esquece de comentar, de compartilhar. A gente vai ficando aqui pro finalzinho desse vídeo. Que é uma diferença gritante. Muito. e, e bonito também, olha isso, cara. Ó, oh, e esse não é a. Esse não é o mod que. é o Natural Vision, é um mod novo aí que, que eles lançaram. O PC, olha isso, mano, essa imagem, velho. Não é o pica da, da galáxia. Tem uns vídeos mais bonitos ainda, ao finalzinho, só com o GTA. o oh, deu uma renderizada na grama ali, hein? Mas tá lindo demais, mano. Provavelmente o GTA vai sair no ano que vem, né? Acho que no comecinho do ano que vem. E eu tô pretendendo fazer lives, mano, jogando, tá ligado? No PlayStation 5. Não sei, acho que eu vou fazer. Não sei se eu faço no Facebook ou no. Ó, oh, que bonito. Ou aqui no YouTube. Vou decidir ainda. Ó, oh, o cara deixou o finalzinho só com os gráficos absurdos. Dorjão, é o não, um Mustang. Olha isso, velho. Lindo demais, né mano Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se você pensa que nem eu Juros mais baratos Jogos mais baratos, consoles mais baratos Ah, no finalzinho Não, não vou deixar quieto Não vou falar nada não Vou falar nada não Vou falar nada não Que quando você entra nesse assunto Dá polêmica E YouTube não gosta muito também não mas é isso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.